Boa noite, galerinha. Como é que vocês estão aí? Estou aqui prendendo a luva. Bom, aqui eu jogo por dentro na jaqueta e fica bonitinho. Ah, vamos para casa. 7h16. Lander pedindo reserva. Também tá é uma porra, né? Até que de 11 litros. Quando chega em né? 400, 600 já tá pedindo reserva. Os homens, os homens são bons, pô? são novos. Na verdade não é nem eles, véio. é sim meu ponto de vista. A moto que não permite um, um... agilidade maior por exemplo aqui, eu acho que ele encostar nele, vamos ver ah. eu não vou nem acelerar mais se não achar que eu, tô... <risos> que eu tô procurando onda alguma coisa assim, você vê que o não tô correndo né só não queriam parar na sinaleira verdade, eu acho que a CB300 não é uma moto boa para Salvador, se bem que agora tá bem melhor né, o asfalto tudo, tudo recapeado, a prefeitura fez essa maravilha, mas assim é uma moto que é dura, verdade dita amigo é e aí valeu o cara andar despreocupado com a, a cb 300 Salvador ele tem que estar tá bem afiado, que ser é bom velho. falar que porra tem hora que a polícia vai precisar sei lá subir uma escada um quebra-mola uma porra assim a ah, saber vai não vai dizer vai, vai dizer pode pode ir depende muito do vai, vai precisar mais muita habilidade do, do piloto fosse uma lander ou como eles tinham antigamente a a xt 660 Porra! Ela vai se brincando. Ela, ela faz sem querer. Aquela jega. Eu me livro. O, o, alguém do águia mandou encostar a moto e, e, e eles tiveram com a porra daquela. Eu me jogo. Eu tenho um medo daquela porra. agora a CB trezentas porra isso é intimida quem véio? agora eu também já viu águia de Transalp porra aí porra aí sim O estado tem dinheiro e eu acho que tem que estar tá bem equipado. Que maluquice ia rolar agora aqui, né, Mano, assim, mais uma via aqui. Hello Twister. Boa, Tulista. Tulista. Boa, Twister Deita na curva, Tulista. Deita na curva, Tulista. Deita, Twister. Não veio não, já quieto Acho que esse domingo agora rolou um passeio do Esquadrão Águia Aí é, você foi? Eu, eu nem sabia, eu, foi pra onde? Não, ainda teve um outro que mandou uma foto pra mim pelo WhatsApp Velho, na moral Você olha pra mim, bater essa foto Eu olhei pra foto, vim ficar de moto junto Eu olhei pra onde? Como assim eu bati a foto, cara? O que é isso, em primeiro lugar? Aí, não, eu passei do Águia Eu não gostei muito não, mas achei o Exército melhor Eu velho e, e, e quando foi isso ele não foi hoje eu porra massa essa de porra de negócio é de passeio é de porra de passeio não gosto muito de ficar não sei não, um cai de moto, andando devagarzinho, desfilando, eu acho isso verdade, minha opinião, verdade. Não vai ficar passeando em de Salvador, porra! Eu passei aqui todo dia, veja um passeio aí pra Madre de Deus, pra sei lá, Santo Amaro, Cachoeira, Curitiba, São Francisco do Conde, porra, vou adorar, véio. aí eu vou. Vamos passear em um lugar que a gente não conhece, ou conhece pouco, ou não faz parte do, do convencional. Vamos passear dentro de Salvador. Não, não, eu não estou passeando. Se alguém tiver boas razões pra fazer esse passeio aí, que por favor comente, comente no vídeo. Eu, eu, eu quero um, um bom motivo. Alguém me convença. Olha o neutro de agora aqui. Eu tenho costume de parar na sinaleira e, e engatar o neutro bem na hora que eu até o neutro não abriu porra é, aí foi o pé do neutro e primeira chega aqui, bate um cheiro de azeite de, de acarajé ou é abaral, não sei o que é porra velho o cheiro bate dentro do estômago Mais cedo a colega tá me chamando pra fazer rapel. Aí eu te pergunto: pra que porra eu quero fazer rapel? Válido. Ela fazendo toda a parte de treinamento com os bombeiros. É a área de atuação dela. Pra ela cresce. Oh, pra mim, velho. Pra mim, para que porra quero fazer rapel. Quero fazer um curso de mecânica. Porra, mecânica sim, mecânica é foda. Pintura automotiva, porra, procurou? É eletrônica automotiva, meu Deus, meu sonho! Mentira, meu sonho é, é a pintura. Gente, tô, tô esperando. Se alguém souber aí, que tem curso de pintura automotiva, por favor, me fala aí que eu estou muito interessado. Deixa o telefone aí no local. se rolar uma turma à na, na, na, na noite assim pra mim é melhor ainda sábado então excelente quero pintar minha lander Hoje eu até liguei para as três concessionárias da Yamaha aqui de Salvador, que é a MotoCred, que fica no. Ah, nego, você, você é estúpido? Aqui é tão espaçoso você foi se fuder ali na apertadinho? É, sim. Eu liguei para a MotoCred que fica ali em Água de Meninos, no sentido do Comércio e para as duas revaízas, uma que fica no Rio Vermelho e a outra que fica na Bonocô. Isso procurando o suporte do protetor de bengala da Landa X, Para quem não conhece é, é uma peça que fica, tem um retentor de bengala. Aí, é, o retor de bengala fica, fica protegido por ele, porque assim, como ela era treio, ela usava sanfona na, nas bengalas, então a sanfona a protegia, a sanfona ficava preso na, na bengala embaixo. Como eu tirei, ficou descoberto. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar essa peça que é da Land X e aí ajudar a proteger, até para reduzir o desgaste. Aí comprei no site da, da Indiana Motors que é um, um, um site que vende peças da, da Yamaha. 15 e 60 cada, cada suporte e mais 20 reais de frete. Porra, não, e o site não tá com problema. Que eu pedi duas peças, ele registrou só uma. Aí Depois eu tive que ir lá fazer outra compra, mas aí, pra não tarifar a, a, o frete, eu colo, marquei lá como se fosse retirar o produto na loja. Aí fiz os dois pedidos e, entrei, e por e-mail eu falei com eles, ó, oh, realizei dois pedidos, pedido tal e pedido tal, expliquei os motivos porque tinha feito isso e pedi pra eles colocarem no mesmo pacote, quando fosse enviar pra mim. Aí hoje eu fiz essa comunicação, ninguém me respondeu, amanhã vou estar tá mandando mais um e-mail, vou... hoje de noite eu tô mandando outro e-mail, amanhã eu vou ficar ligando, pra evitar problemas. Ó, ah, fechou. E aí vamos colocar essas pecinhas. Hoje o pessoal tá me cobrando... Pessoal não, que foi o Ricardo Pomponete está me cobrando fotos e talvez vídeos da, da Lander. Pô, é verdade, velho. E lá você vai quase um mês já com esses pneus, e eu até agora não coloquei. Rapaz, eu sou enrolado pra caralho. Eu sou pouca merda, rapaz. Eu sou um pinico cheio. Ei, ei, ei, ei, ei, ei, pai Ah Tá ah, vai passar Então, não, não vou encerrar agora não, a, a subida ali tá, tá tensa, vocês merecem ver isso. Você me lembrou que teve tem um vídeo que eu, eu pei, mas eu não liberei, que eu, porra, eu fiz uma, fiz uma traquinagem da porra nesse vídeo, eu, porra, esse vídeo eu não vou colocar no ar não, porque isso rapaz e não vou colocar não porque eu posso me prejudicar <risos> Bom, eu meti por cima do meio fio aqui em cima eu prefiro não, vai ser, eu não é preferida aquela porra não, Mandei um pedaço assim em cima do meio fio. Bom, sem ninguém aqui, eu vou passar. vai dizer aqui enfim encerramos e, e isso é tudo pp pepe, pepe, pepe, pessoal vamos encerrando por cá e até o nosso próximo vídeo ok beijo, beijo beijo tchau tchau